Pessoal, essa aqui é a Carla Rusli, ela é da Marketing da Mattel e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa ação que eles estão fazendo essa miniatura que virou um carro um tamanho real. Então, pessoal, a Mattel tá com uma parceria super legal com a Easy, do Easy Go e do Easy Taxi, é o nosso segundo ano de parceria. Então, esse Ford Mustang, é super lindo, ele vai estar tá nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro. E como vai funcionar a mecânica? A pessoa chama o carro e se estiver perto, pode chegar esse carro super legal. Vai oferecer uma experiência de adrenalina e velocidade, com brindes. Além disso, a gente vai ter uma experiência no autódromo, onde alguns escolhidos vão poder participar de corridas. E Hot Wheels é velocidade, então se vocês puderem vir aqui conhecer o carro, são todos muito bem-vindos.